Oi pessoal, Vou falar para vocês aqui sobre o EnfuseGuy, ou sei lá como se pronuncia isso, que é um software que vai permitir a fusão de exposições de fotos feitas com exposições diferentes. Então, esse aqui é o site. Aqui no site, a gente clica aqui para baixar, vai cair numa outra página onde você vai escolher ainda se quer é a versão. Windows ou Mac escolhe aqui Windows ou Mac ele vai baixar aí vai depender do, da configuração do seu computador da versão do seu Windows se ele já vai pedir para instalar ou executar ou se ele vai salvar numa pasta se ele salvar numa pasta normalmente é na pasta onde ele salva todas as outras coisas que você baixa né? e aí vai baixar esse carinha aqui que ao executar vai te promover a instalação né, a instalação básica, ele vai sugerir um local para instalar Next, Next De repente, se é, talvez seja bom você guardar esse local de instalação aqui Se não conseguir guardar, abre de novo a instalação como eu abri aqui Já está instalado no meu e eu abri para instalar de novo Ele me indica aqui onde está né, No pior caso, se ele não criar os atalhos, você vai lá Na pastinha, onde ele instalou E abre aqui Aí esse sujeito aqui é o software instalado, você pode duplo clicar aqui para abrir e aí ele vai abrir essa interface dele aqui, que está em inglês né? então a gente tem que arrastar as fotos que a gente quer trabalhar para essa abinha aqui então você vai lá na pasta onde estão suas fotos, escolhe <coughs> escolhe, aqui eu fiz fotos com três exposições distintas em cada tomada. Então, faz sentido eu pegar de 3 em 3 aqui. Pegar 9 aqui, ou 12, tanto faz. E aí eu clico e arrasto para lá. Ele não detectou que eram três exposições, não, tá? É o padrão dele. Aqui nesse, nessa minha bracket count, você diz. Quantas são? Como eu fiz de 3, já está dentro do padrão. Escolho o formato de saída. E já poderia mandar ele gerar aqui. Tá? Ou você pode regular aqui a exposição, contraste, saturação. Vários aspectos aqui que você pode brincar. Você tem uma pré-visualização que ele mostra também do efeito. Mas eu comumente executo só com as configurações padrão. E mando ele fazer então o trabalho dele Depois vai estar tá tudo feito lá Certo? Isso aqui, é, ele cria essa pasta aqui e aqui dentro que vão estar tá as, as imagens Essas aqui eu fiz como eu costumo fazer normalmente no Linux Pela linha de comando, no script que eu fiz tá? Vou só tentar mostrar aqui para vocês é não vai dar o deu não deu é ficou um pouco lento mas deu então aqui essa essa é a exposição mais escura né na janela a exposição ficou boa a média e é a clara onde o chão ficou bom e aí você tem a combinação Que pega pixel a pixel a melhor exposição daquele pixel ali Então a janela tá boa e o chão tá bom E assim fica a foto final, ok? Espero que vocês tenham gostado e achem útil Um abraço, tchau tchau